Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe no direito no processo de trabalho, um espaço feito para você. E hoje é dia de conversarmos de um quadro que eu particularmente sou vidrada, apaixonada aqui no meu canal do YouTube, que eu sei que esse quadro faz a diferença na sua aprovação no exame de ordem, que são as pegadinhas de prova. E hoje, literalmente, várias pegadinhas de prova envolvendo o tema prescrição, prescrição, porque eu já sei, mas não custa repetir que o direito pune o inerte. Então quem dorme no ponto aqui, literalmente dança. E assim, vou tratar de várias pegadinhas que podem aparecer em prova vou ver nesse tema da prescrição. Vamos lá? Vamos juntos então? Então se você gostar, já te convido para dar um like, curtir aqui o nosso vídeo. Se inscreve no canal, canal, compartilha com seus amigos e vambora. E depois comenta comigo o que você achou, quais são as su sugestões, o que, que você quer de pegadinha, de temas. Fala para mim porque aqui eu repito, é espaço democrático. Bom, quando eu falo em prazos prescricionais, vamos lembrar então da regra máxima, da regra geral, prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, eu tenho prazo de dois anos, ó, eu vou pra frente, para poder ajuizar a reclamação trabalhista, certo? Certo. Uma vez que o juiz é reclamação trabalhista, eu recuo, eu venho para trás. Eu reclamo os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Eu não reclamo todo o contrato de trabalho. Eu reclamo, eu reclamo só os últimos cinco anos. Então, contados da extinção, vou para frente, reclamo os últimos. Reclamo. Tem prazo de dois anos para reclamar os últimos cinco anos. Então, acabou para frente dois anos. Dois anos para a juiz da reclamação trabalhista e reclama os últimos cinco anos. É a famosa prescrição bienal, a para frente, e a quinquenal é para trás. É o artigo 7º, 29 da Constituição. Agora, cuidado, aí sim pode ser que a gente tenha algumas informações para a gente observar. A primeira é, e pode ser pegadinha em prova, para o início da contagem do prazo prescricional, eu preciso levar em conta o aviso prévio mesmo que indenizado, ele vai ser computado para todos os efeitos legais. Então, só para exemplificar, se o empregador comunicou a minha dispensa no dia, sei lá, 1º de maio, a data da baixa não vai ser 1 de maio, e sim, se forem 30 dias, um exemplo, vai ser 1 de junho. Então, eu vou levar esse período, esse um mês, aí, esses 30 dias, para computar, o é, aviso prévio para todos os efeitos legais, inclusive para contagem do prazo prescricionais. Tem duas OJs que você precisa ler, a OJ 82 e a OJ 83, ambas da SDI 1 do TST. Repete, repito, OJ's 82 e OJ 83, ambas da SDI 1 do TST, vai por mim que isso cai em prova. Tá, então esse é o primeiro estalo para já pensar em pegadinha de prova, fica bem atento quanto a isso. A segunda hipótese é o seguinte, esses últimos cinco anos, Genzete, que eu posso reclamar que você falou do contrato de trabalho eu já entendi, eles são contados também da extinção do contrato de trabalho? Não, aqui não. Os últimos cinco anos são contados da data do ajuizamento da ação. Então, quando ocorreu a extinção do contrato de trabalho você ficar pensando muito, pode ser que perca tempo. Então, eu fiquei lá um ano pensando, já perdeu um ano, só tem quatro anos para reclamar em tese. Tá, então, os últimos cinco anos não vão ser contados da extinção e sim da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. É a previsão, na sua tela, da suma 308 item 1 um do TST. Olha lá, respeitado o bienio subsequente, a cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data... Do ajuizamento da reclamação. Então, os últimos cinco anos são contados da data do ajuizamento da ação e não anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato de trabalho. Não são os últimos cinco anos contados da extinção do contrato de trabalho. E sim, eu vou olhar, eu vou observar a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Tá bom? Fique esperto quanto a isso. Mais uma possível pegadinha em prova em relação ao menor. Em relação ao menor. A gente não tem prazo prescricional correndo contra os menores de 8 anos, não corre prazo prescricional contra os menores de 8 anos não corre prazo prescricional. Então, exemplo, o contrato de trabalho é extinto e o trabalhador tem apenas 16 anos de idade, por exemplo. O que, que vai acontecer? Não corre prazo prescricional até que ele complete os 8 anos de idade. Completou os 8 anos de idade, é o start. Aí começa a computar o prazo do prazo prescricional. Inicia-se o prazo de dois anos para que ele, antes menor, agora maior, né, plenamente capaz, de forma trabalhista, ajuíze a sua reclamação trabalhista. Mas atenção, só para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma lacuna. Esse menor, ele não está proibido de ingressar com uma reclamação trabalhista antes de ele completar 18 anos de idade, não é isso, não é isso, ele pode sim ajuizar a reclamação trabalhista desde que assistido, ou como chama a CLT, a terminologia da CLT é importante, representado por seus representantes legais. Lembra que o menor, ele pode dar recibo de pagamento de salário sozinho, sozinho, mas quando for promulgar as verbas né, da FIM ao termo do contrato de trabalho, o TRCT, ele tem que fazer isso, são parcelas mais complexas, entendeu, o legislador, com o apoio dos representantes legais, é o artigo 439 da CLT. Anota, depois você pega aí o artigo 439 da CLT, ok? Muito bem. A última possível pegadinha, abra o olhão, é quando eu estou falando de ação meramente declaratória. As ações que têm um objeto, apenas anotações para fins junto à Previdência Social. Imagina que você trabalhou no ano de 2002, de 2002 a 2004 na empresa XYZ Limitada E sua TPS nunca foi anotada e quando você saiu não te pagaram verbas decisórias. Aí você deixou, deixou, deixou. Agora, 2021, após assistir esse vídeo, você resolve ajuizar uma reclamação trabalhista postulando as verbas decisórias do período de 2000 a 2000, 2002, que eu falei, né? 2002 a 2004, que você trabalhou na empresa XYZ Limitada, e também a anotação na CTPS, que nunca foi feita. Você pode fazer isso em 2021. Não me parece um ano muito crível, já está mais do que fulminado para prescrição, você postular as verbas decisórias. Já era, dançou, rodou. Você não perdeu o direito, que prescrição não é perda do direito, atentem-se a isso. Prescrição é a perda da exigibilidade, exigibilidade, isso você perdeu. Mas cuidado, mas atenção, pegadinha, artigo 11, parágrafo 1º da nossa CLT. Se for uma reclamação trabalhista apenas no tocante a uma ação meramente declaratória para anotação é, na CTPS do período que se trabalhou para fins previdenciários, essa ação ela é imprescritível, não corre prazo prescricional. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu entendi, se eu trabalhei lá em 2000 a 2002 na empresa XYZ e não anotaram a minha STPS agora em 2021, eu posso usar uma reclamação trabalhista apenas para postular essa anotação para fins previdenciários? Claro que você pode, porque não ocorre prazo prescricional. A anotação dessa TPS para fins de comprovação perante o INSS não prescreve, imprescritível, imprescritível. E cuidado! Ter o reconhecimento do vínculo empregatício independe da empresa estar ou não em atividade. Muita gente fala, ah, essa, essa altura a empresa já fechou. Não importa, não importa. É apenas comprovar que você trabalhou naquele período, não teve a STPS notada, para fins, é lógico, previdenciários. Tudo bem? Então, várias pegadinhas no tema da prescrição que podem aparecer e certamente você não cairá nessas cascas de banana, ok? Muito bem, pessoal, vou deixar para vocês uma super dica, que é o nosso livro de primeira e segunda fase, Direito e Processo de Trabalho, é o 2 em 1, um, comigo e com o professor Renato Saraiva, 23ª edição, atualizadíssimo, pela editora Juspódio, edição 2021, QR é Code do seu lado, é só mirar aí a tela do seu, do seu celular, que você vai entrar direto na página de venda, e você vai entrar lá para pegar o super desconto e aproveitar e fazer a casadinha com a nossa CLT, a CLT completa mesmo, É só assino embaixo, seguindo todo o edital do exame de ordem. Fica aí para vocês a dica, o que vocês precisam pelo sucesso para essa aprovação. Bons estudos, sempre, avante e nunca, jamais se esqueçam, se gostou, dá um like aqui, me segue, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo para você, e não esquece nunca, como eu disse, trabalho não dá trabalho. Tchau!